pegar uma outra a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo boa tarde dos amigos Maurício mococa hoje nós estamos aqui na no rio aqui na beiradinha de praia aqui do rio onde tem uns cascais e só que o rio está muito cheio mas mesmo assim nós vamos dar umas três pneuradinhas aqui para ver o que vai acontecer. Essas cascainhas da beirada aqui. Quem sabe a gente dá sorte aí com diamante diamantinho. Então o Wesley que vai peneirar lá mais na frente lá. Dá um alô aí, seu Wesley. Oba, é vocês estão? Boa tarde. Já saiu. O Wesley falando boa tarde aqui. Já saiu. Lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal Já saiu, aí. Mano. Dá uma força aí pro canal poder crescer. Aí é, já saiu um quartozinho aqui, ó. Então vai lá, leva lá. Leva. Tá pondo muita pedra, você vai ficar ruim de se arrastar lá em cima. Não, não chacoalha não, que você vai pegar casca aí. Vai pra tá dentro, ó. Agora tá debaixo, fica só com de riba. Peneira de cima do Aí, traz a é de cima, Pra. Tá? Vai cair, hein? tem alguma pedra bonitinha nesse capricórnio. não rodou ela, tá cheio de pedra. Segura a pedra esse que é pedrinha de topo. Uhum. -huh. Não vamos dar uma olhada nele, mas não tem alguma pedra boa, não. Vem, irmão, tá fortezinho, fortezinho bonito, tem. Cascaio não tem nada. mas dar uma nele. Roda o cascaio dentro. Juntei ele tudo no meio e roda ele. Aí vai rodando. Trás aí, tô vendo, tô vendo. Mata aí, é, Aqui tá meio difícil. Aqui um com as coinha, tá coinha até bonitinha, mas o de di mesmo. Né? tem um pedacinho de chumbado. Dente de fábrica. Hum? O cascaim bonito tem aqui, ó. carrinho bonito tem é mas não é muito fácil não Puxa, essa tá ter rir vai dar um, uma unha aqui nós dois milímetros olha aí. depois muito caçai você com bastante mãe. É, você veio com bastante mãe. Uh -uh. Tem que olhar mais no tempo. Ele aqui, ó. Mas desse jeito não deu nem pra rodar, ó. Olha celular, deixa eu ver. Olha, eu o de... olha. aqui na, na unha, porque dentro da primeira não podemos fazer nada. É, mas é difícil assim, na... Difícil ser é afundido um a mantinha desse jeito. Vou dar mais um pouco a Nossa, vamos ver se não Um aqui. não, mesmo, não nada. Hum. Mas nem a forma aqui não tá dando, já. Hum, hum. é? Tá dando nada, hein boa tarde a todos eu sou Maurício Mococa hoje eu tô mostrando um vidinho aqui ó alguma coisa deitou a cana aqui ó no meio do canavial e fez um circo redondo então é um negócio aqui meio esquisito ó. deitou a cana redondinha dentro dá uma andou ela parece que é um negócio grande que andou em círculo dá mais ou menos entre uma assim de medido no meio dá mais ou menos um, quase uns 50 metros seria assim, uns um 50 metros assim e uns um 50 metros assim então eu estou parado aqui mais ou menos aqui quase no meio dele então a dá ruim até de andar aqui Ó. E aqui ficou um meio E aqui ficou um meio aqui ó. Parece que é onde fez um rudimunho Pode ter sido um rudimunho que deitou Mas é meio, meio que atrapalhado Mas é fez redondinho Um circo redondo Tem um diâmetro mais ou menos de 50 metros Eu estou mais ou menos aqui no meio dele. Então é um negócio muito interessante. O que será que deitou essa cana desse jeito? Porque se fosse vento, o vento teria saído para um do outro lado, né? Ou será que foi algum ruído de muito forte? Ou será que foi um extraterrestre que, que aterrizou uma máquina aqui? Um disco voador, porque às vezes eles não chega a encostar no chão, mas fica perto. Então o lugar deita tudo, então é interessante. Vocês vê ó. Eu tô andando ao redor. O circo está andando ao redor. Ela tá toda deitada ao redor, feito um circo. É um negócio muito interessante, e aqui, ó. Parece que nesse meio pelado aqui, ó, não sei se a cama tá focando bem. Esse meio pelado aqui dá a impressão que é onde tudo começou. Parece que começou aqui nesse meio e foi andando ao redor. Aquela parte de lá, ó, você vê que a cama está deitada para lá, essa está deitada para cá, a outra dali já está para lá. Ó. Então é muito interessante. Eu lá ia passando na estrada aqui, vi esse fenômeno, falei, ó, eu vou, eu vou dar uma gravada aqui porque é um negócio interessante. Dá a impressão que desceu um disco voador aqui, ficou treinando aqui em cima. Ou pode ser também é de um ruído muito forte, né? Então você vê, ó andando com o celular ao redor dela ficou redondinho, com pouco que você tivesse passado medido certinho e é muito interessante é um negócio que que chama atenção né porque quando anda um trator, anda ao redor aqui, você vê que tem marca de trator. Mas você não vê a marca de trator que andou em cima. Você vê que alguma coisa deitou essa cama. E isso pode ter sido um, uma nave espacial, alguma coisa. Algum helicóptero que ficou prainando em cima. Ou um disco voador, né? Alguma coisa foi. Nós vamos fazer esse vídeo curtinho, hein? Mas mesmo aqui para mostrar aqui para o pessoal o fenômeno das coisas. Às vezes uma coisa muito também sem, sem explicação. Eu vou descer aqui para mim fazer um vídeo mais de baixo. Aqui está até ruim de andar porque... pegar um diâmetro aqui de baixo pelo redor foi interessante o cachorrinho está latindo ali ó, parece que ele não está gostando nós tá aqui e nós vamos encerrar esse vídeo e deixar um boa tarde os amigos mas que é um fenômeno interessante, é porque a cana deitou ela como se tivesse alguma coisa com muito vento por cima e fez ela deitar umas para um lado outra outras para o outro você vê que a camada de cima lá está para a parte de cima essa deitou para baixo então nós vamos encerrar o vídeo Boa tarde, Maurício Mococa.